Meu nome é Rosalina Oguido, eu sou professora do Departamento de Medicina aqui da UFSCar. <música> Vou contar para vocês alguns projetos que a gente vem desenvolvendo, em parceria também com os departamentos de Educação Física e de Música, também aqui da UFSCar, além da ProGP, né, através do Serviço de Medicina do Trabalho. Então, nós estamos desenvolvendo atividades relacionadas às práticas integrativas e complementares, como a meditação, a ginástica terapêutica e os jogos musicais. <risos> Em relação aos jogos musicais, nós estamos é, participando do projeto cultural promovido pela ProEx e a gente vem ensaiando já há alguns meses né, com os alunos monitores, vários jogos, é, elaborando uma proposta né, de atividades para toda a comunidade UFSCar e também gostaria de convidá-los a participar dessas atividades. Elas vão acontecer toda sexta-feira aqui no Núcleo de Formação de Professores, Iniciando meio dia e meio, né, com a ginástica terapêutica chinesa. Depois, de uma até uma e meia, a gente vai fazer os jogos musicais. E de uma e meia até uma e 45, a gente vai fazer uma meditação respiratória. Então, as pessoas podem participar isoladamente de uma atividade, de outra, ou de todas elas em conjunto. Nós vamos encaminhar né, através de um formulário. E todos são bem-vindos a fazer essa inscrição e participar aqui com a gente. A nossa proposta, né, então, promover essas práticas integrativas e aproximar a nossa comunidade, principalmente agora, né, depois de um período em que a gente teve que ficar isolado tanto tempo. Então, ter essa oportunidade de voltar, nos encontrarmos, de fazermos atividades em conjuntos e de retomar muito né, aquele lúdico, a brincadeira de quando a gente era criança e que é tão necessário né, para os nossos relacionamentos e para nossa própria vida. E aí a outra proposta atividade de extensão, também envolve pesquisa. Nós elaboramos um formulário né, que, a partir da aprovação no Comitê de Ética, também vai ser encaminhado no formato online para toda a comunidade ofscar. né Até um pedido que vocês participem, porque respondendo essas perguntas, que vão versar sobre hábitos de vida, atividade física, alimentação, na né, nossa proposta da área de saúde, é, e também de Arte, né, do, da, do Departamento de Música, é que a gente possa oferecer mais atividades para a promoção da saúde, né, de todos os quatro camping. Então, aqui é, em São Carlos, nós vamos atuar aqui no núcleo de formação de professores, e o outro camping que nós temos estudantes envolvidos é o de Sorocaba. Né, então, é, no futuro, nós vamos também divulgar qual que vai ser o local e o horário para essas atividades em Sorocaba. Tá? Então, estão todos convidados.